Cara, qual que você acha que vai ser assim, um, um melhor momento? Dicas assim. Assim, a puts... poupança cheia de dinheiro ali, só esperando abrir a cara é, Que dica que você Espera tá o PLR, 13, tá tudo Pô, lá, o não... Pega o contato do Elcio ali, fica toda tipo semana tipo lhe perguntando: Ó, já tomou a vacina? Já quer ir? Final do ano? Putz, eu acho que lá no final do ano, melhor deixar pra 2023. E, cara, aí é. vai ser países legais que, cara.